Bom, pessoal, eu, eu vou falar aqui da, de algo que começou com uma observação que eu fiz na, vendo um livro, né, e que isso cresceu, cresceu, cresceu, e de repente se tornou uma ideia que aparentemente tem consequências em uma série de áreas, né, e o e ponto é Pegando essa catástrofe do fim do fermiano, que eu vou explicar o que é, e isso daí, em vez de explicar esse fenômeno, eu pego ele como evidência de algo muito maior que acontece, que acontece não só aqui nesse planeta, e, e com evidências, com provas, etc. Né? Então, aí esse cidadão aqui é o. Sagan, né? que foi, muita gente na minha idade viu a, os filmes dele, aquela coisa toda. E esse livro aqui foi o livro que ele, que ele colocou, né? o Cosmos. E que foi um livro que fez época e as pessoas liam ele, quem estava interessado em ciência lia sobre ele. E um dos capítulos que era muito interessante é quando ele explicava a história dos irmãos Álvares. Sobre, sobre os dinossauros. Que os dinossauros, ah, hoje está praticamente sedimentada a ideia de que foi uma pedra imensa que caiu no tamanho de 10 km de diâmetro, um troço gigantesco, uma montanha, que caiu na península de Yucatán, no México, levantou uma nuvem de poeira. Essa nuvem de poeira fez com que a temperatura no planeta esfriasse. Quando a temperatura esfriou, as espécies morreram todos os dinossauros até o plâncton no oceano ele muda é uma coisa realmente impressionante mas há um detalhe isso daí se torna possível porque o isso se tornou possível porque o essa pedra caiu numa região que estava cheia de sulfato e o sulfato é, ele causa ele barra a energia solar enxofre oxidado ele barra então houve uma casualidade se não tivesse caído nessa área com sulfato talvez ainda hoje houvesse tiranossalves por aqui ao redor mas foi uma ele caiu numa região isso uma... por uma felicidade ou infelicidade isso acabou com a espécie naquela época então começou-se a se pensar que todas as outras extinções que aconteceram teriam sido causadas por asteroides mas não foram encontradas evidências sobre isso. Não há, não há evidências que demonstrem isso. Né? E aí a gente pega para ver os diversos períodos da Terra e para tentar entender o que o está que, o que, o que, o que se falando. Né? Você vê, o, o Mesozoico, que é a Era dos Dinossauros, ela dura de 250 milhões de anos atrás até 65 milhões de anos atrás é um período de tempo bastante extenso, ela vai terminar com um tal o um tal asteroide que bateu no planeta aqui 65% das espécies desapareceram é um número muito grande o problema é que há 250 milhões de anos ocorreu uma tragédia muito pior, é a pior de todas que se consegue ter no registro geológico em que 95 90 95% das espécies do planeta desaparecem é um, é um é um número fantástico é uma coisa que não tem igual é como se aqui nessa sala sobrasse uma pessoa de repente pum acabou e os caras nunca entenderam isso porque não há evidência de que houve queda de um, de um asteroide ou de qualquer coisa no caso do Cretáceo, aqui no final do dos dinossauros entre uma camada e outra de terra você tem uma fina camada que eles chamam é, a interface, interface Cretáceo Terciário né, CT em que você tem um pouquinho de irídio irídio é um metal que tem nos, nos asteroides, nos, nos meteoros, sei lá então isso indicava que isso tinha sido causado por um asteroide o problema é que aqui não tem e nas outras extinções você tem problemas semelhantes eles colocaram como eles encontraram a solução desse queriam achar a mesma solução para isso é isso que o Carl Sagan procurou colocar e ele coloca inclusive que essa periodicidade que é uma periodicidade que não é muito regular, como vocês podem ver né? essa periodicidade seria causada por uma que mexeria com a tal da nuvem de Urd, que é uma nuvem que está bem longe da Terra, que cerca o sistema solar, e que seria agitada de tempos em tempos, fazendo com que viesse um monte de, de pedra, e uma delas acabaria atingindo o planeta, causando as extinções. O problema é que não há essas evidências aqui. Esse é um, um, um ponto aqui. O, no caso, quando a gente olha essas extinções que ocorrem. A extinção do Permiano, ela é dramática. Então, isso também chama a atenção. Ela é dramática. Ela praticamente é como se a vida acabasse na Terra. Sobrou muito pouca coisa. Né? Aí, isso daí é outra representação do mesmo fenômeno. A Terra, desde que surgiu há 4 bilhões e meio de anos atrás, pá, pá, pá, pá, pá. E aí você tem essas extinções que ocorrem periodicamente. Então, são coisas periódicas que vão ocorrendo no planeta né? esse daí é um bichinho que havia no final permiano chamado trilobita o trilobita ele é tipo um caranguejinho e ele existiu durante 300 milhões de anos ele vai existir durante toda a era paleozoica ele vai existir durante todo esse período aqui que vai do cambriano até o fim do Permiano Durante 300 milhões de anos É um terço de bilhão de anos É muito tempo E ele, de repente, ele acaba Ele acaba Essa, essa, essa catástrofe do Permiano Ela é terrível Ela acaba com esse animal que é extremamente adaptável Então isso, isso não deixa de chamar bastante atenção Isso aí é, é os diversos ramos do, do, Dos dos trilobitas e um é muito bem sucedido que vai até o fim do Permiano. Aí de repente ele acaba, ele morre. Então você você tem aqui as diversas as diversas eras. Isso daqui é o, o, os dinossauros. 65, 75% das espécies. É difícil você precisar um. Aqui o Permiano uns 190 os 196%. Pode-se ver que é realmente bem maior. É bem maior e é, é terrível isso. E não tem evidência de asteroides. Não tem nenhuma evidência. Isso aí são algumas das espécies que estavam ao redor nessa, nessa época. Isso daí são a, a, as árvores que fidelam carvão nosso, no ácido, período carbonífero, né? Isso aqui são animais magníficos que haviam nessa época. Não são, não são dinossauros. São répteis, né? Alguns já com algumas características de mamíferos, de onde nós vemos nós, nós, nós viemos por evolução, né? parece um cachorro, mas é um, é um, é um, é um réptil né? E, e bélulas enormes, baratas enormes, todo esse tipo de coisa. Isso tudo acaba no fim do Permiano. Acaba de repente. Animais nos oceanos. Os oceanos, teoricamente, deveriam ter uma certa estabilidade. Isso tudo desaparece. Alguma, hoje nós temos muito dessas duas conchas, é, animaizinhos com duas conchas nos oceanos porque desapareceram os outros animais que eram concorrentes deles. É, então isso daí é uma coisa que não deixa de chamar a atenção. Aí o que se descobriu é que na época da extinção do Permiano aconteceu quase que um imenso vulcão que eles chamam de Siberian Traps, as armadilhas siberianas, e que houve a liberação de 3, 3, 3 milhões de metros de. Como é que é? 3 milhões de quilômetros cúbicos de lava. É um número fantástico. E nessa, nessa extensão de, de, de, do que aconteceu, houve liberação de gases que deixou a vida praticamente impossível no planeta é essa a teoria e se você quer colocar qualquer coisa sobre isso você tem que explicar esse daí também você não pode deixar de explicar esse fato aqui obviamente isso aqui devia ser mais extenso porque na medida em que a, a geologia caminha os traços geológicos tendem a ser apagados você não está pegando parte do oceano etc etc então temos um fato e essa, essa, essa, essas armadilhas siberianas para elas se formarem precisaria de muita energia. Você vai ter que romper uma camada de terra, de, de solo, de, de rocha, de 40 quilômetros. Então isso aqui é algo que requereu energia. Muito, muita energia. O período peniano, o período carbonífero, particularmente, 100 milhões de anos antes disso ocorrer, são períodos extremamente calmos na Terra. Você não tem nada. A Terra está tranquila em termos de vulcanismo. Tem vulcanismo aqui e ali, mas pelos registros, por tudo que os geólogos verificaram você não tem um vulcanismo extenso isso é a explicação que eles vão dar em cima dessa, dessa, dessas armadilhas siberianas que liberou gás, parou o sol e aquilo ali é que extingu, praticamente quase que extinguiu a vida no planeta atingindo inclusive os oceanos eles mostram lá que os oceanos ficaram cheios de H2S, não sei o que, tudo isso, e pá, a gente tem a mudança do meio ecológico cara, por causa dessas, dessas armadilhas siberianas. né? Só que tem uma outra coisa que acontece também no Permiano, no fim do Permiano. A Pangeia, que era um, um continente único, ela subside, subsiste até o fim do Permiano, quando chega o próximo período, a crosta está rachada. Como é que se racha toda uma crosta terrestre, com uma, que seja 20 quilômetros de espessura de, de rocha? Você precisa de muita energia para fazer isso. Muita energia. Isso não, não aconteceu assim, olha. Pá, o carro pegaram uma britadeira e ficaram quebrando lá os trilobitas até conseguir... Quebrar isso é um fenômeno, é único, é único. E a, a coisa foi violenta. E não é evidência de batida de, de, um, de uma pedra do tamanho suficiente para fazer isso. A pedra que bateu na Ivucatante a 10 km, a do fim dos dinossauros, ela não fez isso. Isso daí é um fenômeno único. Essa, essa rachadura, depois que tem as rachaduras, você começa a ter os continentes se afastando. Você não tem esse tipo de coisa, pelo menos do que se vê na literatura antes. Você vai ter isso daqui que é causado por chamadas correntes de convecção internas, e que a lava fica, ela, ela vai, vai escorrendo, vai, vai, ela vai afastando os, os continentes. Isso é causado pelas correntes de convecção. Um detalhe interessante, a tal de Antártica, a tal de, Antártica, a tal de Austrália, ela se separa e vai, e vai lá para o meio do oceano Pacífico. Então você tem coisas aí que estão envolvendo forças enormes E que no caso da separação dos continentes é por um período de tempo longo No caso da rachadura dos continentes é coisa que aconteceu ali na hora Então os, os tais da, da armadilha Sibelianas e a rachadura dos, a rachadura dos, dos continentes isso está associado não é possível que haja duas liberações de DG enormes muito perto no tempo né? muito embora eu, isso, isso é apenas conjectura porque você precisa datar muito bem datar essas coisas muito bem 250 milhões de anos atrás é complicado isso daqui foi o que chamou a minha atenção quando eu fiz esse trabalho eu vou voltar para aquela. Isso aqui é chamada placa do Pacífico. A placa do Pacífico, se você tirar a Austrália e botar ela para o lugar onde ela estava, ela é redonda. A placa do Pacífico é redonda. A placa do Pacífico foi a primeira, foi a coisa que me chamou a atenção. Eu estava na casa do, do meu pai, estava lendo esse negócio e vi, mas peraí. Como é que pode um troço desse tamanho, com fundo oceânico que é mais fino do que o continente, o continente rachar e esses cara, esse cara aqui não racha e fica com formato redondo? Isso é sombra. É sombra do núcleo. É uma explosão. Mas foi, foi o pensamento que me veio. Aí eu, eu, eu, eu tive que parar para pensar nesse negócio... Havia naquele momento uma série de, de coisas, né? Aí foi até que eu tava na cozinha lá, na casa do meu pai, tava mexendo no ovo. Vocês sabem distinguir um ovo cru um ovo cozido? Sabe como é que faz? Aqui, ó. Eu giro quando eu paro, ele para. Esse daqui tá cozido. Esse daqui eu giro, para, ele volta a mexer. Ele tá cru. O que que tá aqui dentro? Aqui são correntes de convecção. Elas continuam andando aqui dentro. Aqui está aqui tá, aqui tá duro. Então, quando eu paro, a inércia para, ele para. Esse daqui não, ele volta a andar. Aí, aí foi... Foi até engraçado que meu pai me viu fazendo aquilo ali e veio me perguntar o que, que eu estava querendo, não sei o quê. Eu disse, ah, eu estou com uma ideia meio doida aqui. Eu expliquei para ele, e um dia depois ele disse, olha, você estuda esse negócio que pode ser uma coisa muito legal. Eu... Fiquei elaborando até que finalmente eu peguei e escrevi o artigo. Né? Aí você vê, essa, essa placa do Pacífico, ela tem um monte de vulcão ao redor dela e ela não tem nada praticamente dentro. Ela é inerte. Como é que pode isso? Você vê que todo o resto do planeta rachou que nem um cristal. A placa ficou ali. Então você tem, tem que explicar a quebra, tem que explicar o, como é que se diz, a, o sibeli porque o sibeli explica uma extinção. Então tem que ter uma coisa e tem que ter outra, né? E tem um outro problema também, que é o tal do tal magnetismo no planeta. O magnetismo no planeta, o polo magnético, ele não coincide com o polo geográfico. Ele caminha E na medida que ele caminha Ele dependendo do período Ele muda de direção Como é que o núcleo que está girando lá não, não, não segue a inércia do planeta E como é que ele de repente muda de direção Isso também me chama atenção Me chama a atenção nos textos que eu li E tudo que se sabe do centro da Terra é Tudo conjectura Você sabe do, dos você tem um terremoto, uma onda migra para o interior e você vê ela saindo no outro canto e você tira conclusões a partir daí. Mas ninguém tem uma amostra do interior da Terra. Isso daí não existe. E existe esse, esse fenômeno aqui. Então como é que a gente pode explicar essa mudança de direção, todo esse negócio aí? São coisas que chamam a atenção, como eu estou dizendo para os senhores. Isso daí é a representação do polo, do, do polo que é causado por esse núcleo. E é por causa desse núcleo que a gente tem um planeta que tem. Onde os planetas que não têm isso, Marte, Vênus, se tem, tem é mínimo, né? Ele, eles são planetas que é complicado ter vida lá. Por causa da radiação solar, a radiação que vem de outros cantos. Nosso planeta é protegido. Isso aí vira aurora, aurora boreal, aurora astral, né? Então é uma, é uma proteção que o nosso planeta tem. Se isso aqui parasse... É o que os caras tentam mostrar naquele filme, na ficção, né? A gente iria ter um monte de problemas por aqui, porque a radiação viria direto. A gente tem as várias camadas, né? Eu achei interessante isso para mostrar o interior, que é sólido e está a uma temperatura elevadíssima. Né? A última estimativas é 6 mil graus, eu vou mostrar aqui, e uma pressão de 1 milhão e 400 mil atmosferas. Então a gente pode ver o seguinte Os planetas, eles se formaram no mesmo disco de poeira Esse disco de poeira tinha o que se chama de um momento angular, Rodando ali aquela coisa toda, né? Então a, a poeira, as pedras, sei lá, se condensaram E formaram o que a gente chama de planetas Em distâncias enormes Essa, Se a gente fosse colocar nessa proporção que está aqui Isso aqui ficaria um pontinho minúsculo isso aqui é apenas uma representação né? e as distâncias são também enormes mas ficou no mesmo plano praticamente com pequenas variações esse plano é chamado de plano da eclíptica é por onde passam as constelações do zodíaco que a gente vê no céu né? nós estamos atualmente na constelação de Sagitário então Sagitário é... o Sol está em Sagitário então por isso é que a, a Terra, vamos dizer, cadê a Terra? Está aqui, o Sol está aqui, a constelação de Sagitário ficaria nessa direção. Então, a de, as constelações do Zodíaco ficam aqui, isso é um plano. Esse plano não é o mesmo plano do Equador. Há um ângulo de cerca de 20, 25 graus, 25, ele tem aí um número certinho, em que a Terra está inclinada, que é o que causa inverno e verão, né? E Plutão, que já não é mais planeta, tem uma órbita diferente, mas Plutão é muito pequeno e isso não, não entra aqui no caso. O, os planetas, todos eles estão nesse plano e eles giram na mesma direção e com uma única exceção eles também giram. A rotação deles é no mesmo sentido dessa rotação em torno do Sol. Eles mantêm o momento angular da nuvem que deu início a, ao sistema solar. Né? Isso aí é uma representação desse negócio. A nuvem se formando, os planetas se formando, os cometas, aquela coisa toda, né? Choque entre os corpos, né? E as coisas vão acontecendo aqui. Só que tem um problema. Os planetas, como eles nos apresentam hoje, eles têm um eixo inclinado. O eixo de Mercúrio é zero, praticamente. Mercúrio é pequeno no tamanho da Lua. Vênus é um planeta que virou ao contrário. Ele gira ao contrário. Ele gira ao contrário. A Terra ela tem uma inclinação de 23 graus. 23 graus né? Marte tem 25 graus. Percebam só que esses números são parecidos. Isso aí chama atenção, muito embora eu não tenha colocado nesse trabalho ainda. Eu tenho um palpite, mas não coloquei nesse trabalho. Júpiter tem uma inclinação de 3, 3 graus. Uma inclinação de 3 graus numa massa igual a Júpiter, que é mais do que toda a massa dos planetas juntos, é muita coisa. Aconteceu alguma coisa em Júpiter que causou essa mudança de eixo. Saturno, com todo o tamanho dele, mas é bem menor do que Júpiter, ele tem uma inclinação de 26 graus. Como é que Saturno teve, conseguiu essa inclinação? Urano tem inclinação, Netuno tem 28 graus, semelhante aos dos outros. Urano é de 90 graus. E o Saturno tem também um sistema de anéis que está no mesmo plano do Equador. Isso tudo, isso tudo daqui chama atenção. E temos também a Terra com uma Lua. A Lua está no plano da eclíptica. Ela não está no plano do Equador, está no plano da eclíptica. E ele está com eixo igual de Mercúrio. De 90 graus em relação 90 graus em relação à eclíptica então alguma coisa esses caras estão tentando nos dizer a lua é considerada como tendo sido o choque com um corpo do tamanho de Marte né? que se chocou com a terra e formou uma nuvem de detritos que na terra primitiva de bilhões de anos atrás, ela se condensou e formou um corpo. Esse corpo, ele seria, seria a lua, e ele segue a eclíptica segue a mesma direção, todo aquele negócio. Né? Há, uma, há uma pequena diferença, né, de cerca de 5 graus, que... Que é, pode se considerar normal porque esse troço deve ter sido violento né? e a, o corpo talvez não tivesse no mesmo, mesmo ângulo. Você tem temos que considerar que temos que conservar o momento angular e a inércia das coisas, na né? verdade, o momento, o momento linear. E, mas ela fica praticamente no mesmo plano. Né? Isso é a, a, a, a, o que a gente vê hoje no céu com a calma que a gente tem. A, Aí vem aquele negócio, se a Terra já fosse inclinada a 23 graus, o choque com, com um corpo desse, que aparentemente está no, no plano da Eclíptica também, como tudo deve ter se formado nesse plano, o choque com esse corpo deveria ter provocado uma diferença bem maior do que essa. Só que isso não aconteceu. O que a gente tem é algo que se chocou aparentemente no mesmo plano, e formou a Lua então a inclinação do planeta pode ter sido posterior o pessoal diz que não que estava antes no plano do Equador e que o Sol com as marés solares sei lá o que eu já vi uns trabalhos aí mas faz-se um monte de volta para tentar explicar isso aí né então vamos pegar tudo junto para essas coisas acontecerem, se a gente não vai considerar um choque planetário, um choque com o corpo grande, a gente tem que considerar uma fonte de energia interna do planeta. Ponto. Eu não vejo outra forma. Alguma coisa acontece a nível planetário. Os geólogos colocam que o nosso planeta permanece quente, apesar dos bilhões de anos, devido a uma fonte de energia né? que eles colocam como uma coisa calma entre aspas né? que a gente teria a decomposição do urânio decomposição do tório, né? e de qualquer outras coisas que sejam radioativas isso vai mantendo o nível de aquecimento da lava mas eles colocam que isso daí é uma coisa que vai calma. tudo é calmo e o que acontece não fala o que, que é e aí alguma coisa está acontecendo aí né? aí me veio a cabeça isso daí foi quando eu estava na experiência do ovo lá na casa do meu pai né? foi me veio a cabeça sobre as densidades do, dos materiais porque eu, vi um, eu tive um pedaço de na verdade era é um distênio na mão que é uma densidade próxima de 20 Aí eu, na ocasião lá no laboratório do Grandeio Comunidade de eu fui pesquisar qual era a densidade dos metais, porque o que eu trouxe era muito pesado. E aí eu fui ver, eu fiquei pensando, até que era urânio. Pô, eu estou pegando urânio aqui na minha mão. Fiquei preocupado, mas não, era tumistênio. Mas aí isso ficou na minha cabeça. O urânio, ele é bem denso. O urânio é um dos elementos mais densos que a gente tem. O óxido de urânio também é denso. O ferro, o ferro e o níquel para comparação eles não, são tão, eles não são tão densos mas aquele núcleo aquele núcleo do planeta ele é feito segundo os geólogos de ferro e níquel que segundo os mesmos geólogos migrou por causa da densidade então era bolas. se esses caras migram como é que o urânio não vai migrar? Não, não há por que não dizer que o urânio não vai ter a tendência de migrar dizem eles que há uma certa afinidade do urânio por sílica, ou alumínio, ou seja lá o que for e que isso de certa maneira reteria o urânio eu até, até, até gosto desse dado, por quê? gosto desse dado entre aspas, né, que é para justificar as coisas o ferro e níquel teriam migrado mais rápido e o urânio iria migrando mais lentamente isso aí chama atenção. Espera aí, se a fonte é do urânio e o urânio tem uma tendência de migrar para o centro, então nós estamos falando de algum fenômeno que está acontecendo aí. Né? Se a gente considerar o urânio que tem aqui na crosta, que tem ali naquela terra, que tem aqui nessa parede, que tem ao nosso redor, Dizem eles, isso é um número muito difícil de estimar Mas dizem eles que seria essa quantidade Eu fiz a estimativa dessa quantidade Para toda a Terra dá um urânio total de mil toneladas É uma estimativa Mas essa estimativa é uma péssima estimativa Estou me baseando num número que é péssimo Para uma crosta que já está aí há um bocado de tempo Mesma crosta, mesmo as rochas mais antigas como é que eu não posso saber que aquilo ali antes não estava derretido e o urânio migrou já no início lá do planeta quando aquilo estava... estava revol revolvendo? É, é muito difícil você botar esse número, né? Aí vem os detalhes sobre o urânio. O urânio tem dois isótopos. Isótopo quer dizer o seguinte, o número atômico é o mesmo e você vai ter número de nêutrons diferente. Então, você tem 235, 238. O 235 seria 0,72% do urânio. Né? Ele é muito pouco. Pra, pra, pra você, ter, você precisa concentrar esse urânio 275 para você ter reatores. Não concentra tanto. Se você vai fazer um, um, uma arma nuclear, você vai precisar dele a cerca de 85%. A arma nuclear com é a tecnologia nossa a Tecnologia humana Eu vou mostrar aqui um exemplo de uma bomba atômica a, a bomba de Hiroshima Usou 65 kg de urânio Que aproveitou na explosão lá 10% Hoje em dia nós temos É bem mais eficiente Nós estamos aperfeiçoando métodos método de matar né? Mas esse, esse é um número que é importante pra gente Se a gente for fazer alguma equivalência Nesse negócio Isso aí é equivalente a 15 mil Toneladas de TNT. É. Isso foi o. Se a gente considerar que o total de urânio 255, que é o fício, né, o que causa a bomba atômica, o total dele, com 0,72%, 1 milhão e 800 mil toneladas, nós temos 13 mil toneladas. Isso é equivalente a 200 mil bombas de Hiroshima, ou 3 milhões de quilotoneladas de TNT. Esse número em si já é grande, porém, se a gente considerar que, com quase toda certeza, sabe, não é possível que o urânio não tenha migrado por causa dele para dentro da Terra, se nós considerarmos esse número, já é um número grande, é um número razoável, mas com certeza houve uma, uma migração para dentro. Né? Isso aí não é uma bomba atômica. Você tem uma massa chamada massa crítica, né? Que é, isso aqui na verdade não é urânio 275. Isso aqui é urânio enriquecido em 275 cerca de 80%. Você tem uma carga explosiva, essa carga faz com que esse pino, ou dois semisferas, elas se unam e isso causa essa massa crítica com a pressão, uma pressão para causar esse efeito que a gente vê como uma explosão nuclear. É. E como é que isso funciona? Você, um, um, um, um nêutron é emitido por um átomo de urânio Ele bate num, num outro átomo Ele divide esse átomo E libera mais nêutrons que vão colidir com mais átomos Fazendo com que haja liberação enorme de energia Então isso daí é a bomba atômica só que na nossa tecnologia, com aquela pressão daquela carga, a gente precisa de, de urânio muito concentrado em 235. Existe tecnologia para você já aperfeiçoar, que você pode usar, usando um refletores, sei o quê, você pode usar um urânio concentrado em 20% de 235. Quer dizer, com mais pressão ou refletores, você está diminuindo a tua concentração física, né? A concentração de isótopo, desculpe. E a gente sabe os efeitos desse negócio, né? Uma bomba de piroshima capaz de destruir uma cidade. Isso é uma bomba pequena para hoje em dia. Os caras têm uma eficiência muito maior. Isso aqui é cerca de 6 kg de urânio fez isso. É aquela coisa toda que a gente vê. Como é sombra de gente que desapareceu, foi vaporizada instantaneamente, ficou a marca no muro né? é um próximo poderoso existe num, num lugar chamado um país chamado Gabão, na África existe uma, um reator nuclear natural com, com 0,72% do urânio-235 esse reator funcionou durante 2 um, bilhões de anos, uma coisa assim e derreteu rocha ele usou água natural ali e para resfriar ele, foi, funcionou como um reator a concentração de urânio 235 é menor ele queimou, efetivamente, em termos nucleares o urânio que estava ali quer dizer, é o chamado Oco, o fenômeno Oco que ele se formou na rocha e a água natural serviu de resfriamento em outras palavras, você pode ter Em condições naturais A fusão a, a no caso, é controlada né? Em condições atmosféricas Condições nossas aqui né? Muito bem As condições estimadas no centro do planeta São de 6 mil graus Com 1,4 milhões de atmosferas Isso é, é o que eles estimam Colocando tudo Olha, eu, 1.4 milhão de atmosfera, a atmosfera que não acaba mais. Se as condições são essas, eu faço a pergunta para os senhores aí, que lidam com tecnologia. Será que realmente a gente precisa concentrar o urânio 235 para ter uma explosão atômica? Ele vai migrando. Ele chega lá no núcleo está lá na proximidade do núcleo a meio caminho, não sei qual é a condição que ele vai ficar. Ele fica numa condição quase explosiva. Eu chamei isso de gel nuclear quase explosivo. Já foi o termo que eu usei no, no artigo. Claro que não é o gel, é gelatina. Ele fica lá querendo, já está já tá tendo uma, uma visão nuclear controlada. Aí, se tiver um terremoto na superfície, a onda de choque, quando atingir esse gel quase explosivo... Vai detonar ele, né? BOOM! É uma possibilidade. Como é que a gente poderia explicar esses fenômenos como esse que eu falei do Permiano? A gente precisaria de alguma coisa para explicar isso. E no, eu, eu, de tudo isso, a energia é muito grande. A energia só tem uma fonte. É a nuclear. E se a fonte é nuclear, é o urânio, só o único jeito é ele migrar para o centro. Ele ficar no estado, nessas condições de que a primeira coisinha que bater nele, bum, ele vai embora. Uma pressãozinha a mais é o que ele está precisando. Aí vem o um detalhe em termos dos períodos. Se ele migrar a 10 centímetros por ano, 5 centímetros por ano, isso explicaria os milhões de anos, as dezenas de milhões de anos entre cada extinção. Porque vai precisar de muito tempo para ele ir. E a lava também tem a estágio de corrente de convecção. Quando a gente sobe, desce, vai para o lado, mas na média o urânio estaria querendo descer, né? Qualquer químico que já fez uma experiência de decantação, sabe que mesmo depois que você agita, o negócio começa devagarzinho a querer descer. Então é de se esperar que na média ele esteja querendo descer, né? Agora, em que ponto que isso aconteceu, talvez a, a pista seja dada pela placa do Pacífico. A placa do Pacífico talvez seja a grande pista, né? Então, a ideia então, não é explicar a extinção do Permiano. Eu não estou pretendendo explicar a extinção do Permiano. A extinção do Permiano, ela se explica dentro desse jeito. Mas a ideia é que a extinção do Pernambuco seja a grande pista para explicar o oeste. Inclusive, esse fenômeno da rotação dos planetas ser inclinado. Porque não é só a Terra, são os outros. O que estava aqui é até meio sem explicação, né? Aí a gente pega essa ideia ultrapassada, medieval, de que a Terra está sob uma tartaruga. Isso não é verdade. A Terra não está sobre uma tartaruga. A verdade, depois de muita, muita pesquisa, é que a tartaruga está de cabeça para baixo. Você não acha? Não é uma tartaruga normal, ela está de cabeça para baixo. Em outras palavras, eu, na verdade, essa é uma brincadeira. que eu estou querendo dizer o seguinte: a gente está virando a mesa totalmente de, de, de cabeça para baixo e explicando os fenômenos que são causados, seriam, são causados por energia nuclear claramente. Os próprios geólogos falam que é uma queima natural do urânio. E o que, que acontece então se o urânio, a 1 um milhão e meio de atmosferas e seis mil graus, estiver junto lá dentro uma quantidade razoável? Né? Essa, essa, essa, essas extinções periódicas poderiam ser explicadas pela. Pelo fluxo lento do urânio para dentro da Terra. Você tem uma paulada muito grande aqui no final do Permiano. As outras não são tão grandes, mas elas podem ter causado vulcanismo. Pode ter sido a queda de um, de um asteroide? Pode, não estou descartando isso. Mas eu estou colocando que aqui, com certeza, não foi queda de asteroide nenhum. Isso aqui foi uma causa bem maior. Para causar o Sibéria entrar, causar quebrar a crosta, Aqui foi, um, foi uma coisa interna. E aí vem outro problema. O, o eixo inclinado do planeta poderia ser causado exatamente por uma explosão em algum nível lá no início do, dos períodos, do período geológico. Isso a gente poderia colocar para os outros planetas também. A Lua se formaria, o choque, a Terra aí é está do jeito que tem que estar, zero graus tem o choque, a se forma e aí de repente, daqui a pouco, você tem a explosão e o eixo se Com formação de correntes de convecção contrárias para equilibrar o momento angular. Né? É a, a parte do a, a parte do do, do Permiano, ela se explica por isso. É? fica razoavelmente claro pelo menos eu, eu até agora eu estou para ver alguém me dizer alguma coisa que, que, que não pode ser isso porque não há explicação até onde eu sei é a primeira explicação razoável para explicar esse fenômeno e a rachadura na crosta a rachadura na crosta por que, que isso aconteceu? porque a pancada foi grande você tem uma onda de choque isso aqui tem que ser uma onda de choque. Isso aqui não vai ser uma brincadeirazinha quebrando lá, não. Foi uma onda de choque. Todo mundo que já pegou uma batata, tentou botar um caminho na batata, sabe que aquilo ali, puk, fura com a onda de choque do negócio. É uma onda de choque. A onda de choque teria quebrado a crosta quebrando a crosta, a partir daí com as correntes de convecção renovadas lá por causa da, do problema da compensação do momento angular, você teria a separação dos continentes se mantendo. Você tem que justificar, esse é um problema também que eu vejo no, no, nos modelos, mas eu não, não quero desfazer deles, dos outros que eu vi. Você tem que justificar também por que você não tem tantas correntes de convecção no carbonífero e no permiano, né? Carbonífero e permiano são os períodos que Precisa. Como é que você não tem? Como é que você não tem uma tanta tanta corrente de convecção aqui e você vai ter corrente de convecção abessa depois disso? Você vai ter muito vulcanismo, vai ter terremoto, vai ter maremoto, sei lá, vai ter um carro de coisa. Então o que que está acontecendo aí? Né? Então se você tem a tal da explosão o urânio migrou, migrou, migrou exatamente facilitado por, por, tar, por ter a calma a calma no ambiente da lava ele foi migrando ele se concentrou e de repente veio aquele momento, veio um boom teve um terremoto qualquer na superfície por qualquer motivo a onda de choque pegou formou a sombra a sombra da placa do Pacífico o Sibélian Traves rachou a crosta e as correntes de convecção ficaram afastando os continentes. Corrente de convecção resultante disso. A, a energia para causar isso tem que, ser uma, tem que ser energia nuclear é muita energia. E aí vem o problema dos planetas. Os planetas, isso tudo se encaixa. É impressionante. A Lua e Mercúrio, que não tem inclinação do eixo, eles não têm tamanho suficiente com pressão nem líquido lá dentro para para detonar uma carga lá dentro Vênus é do tamanho da Terra aconteceu alguma coisa muito violenta aqui que fez o planeta girar e o que, que acontece? Como você tem que compensar o momento angular a corrente de convecção fica violentíssima lá dentro e até hoje Vênus é um planeta violento de vulcanismo é violento isso aqui CO2, não sei o que, aquela coisa toda a Terra, a gente acabou de falar, a Terra. Marte, Marte é um caso especial, Marte é bem menor que a Terra. Então, pelo, pelo que eu pensei, mas isso eu estou conjecturando, ele teve a primeira explosão, que mudou o eixo dele, e como ele é menor, ele esfriou e não teve mais migração. Provavelmente há um núcleo sólido em Marte, ou qualquer coisa que o valha, e a água, que tanto falam, ela teria ido para dentro da Terra porque o planeta morreu. Marte é um planeta morto, a gente sabe disso. Não tem placa tectônica. Se não tem placa tectônica, é bem capaz de que isso seja causado, porque não teve mais nada depois desse incidente inicial, e que o planeta estava mais ou menos derretido, como a Terra no, no incidente inicial. Quando você pega Júpiter, que tem essa diferença de 3 graus, se você tiver um incidente nuclear lá dentro, como isso aqui é uma grande esfera de hidrogênio, pode causar uma reação termonuclear limitada. E aí o que, que acontece? O planeta se inclina um pouco, porque a massa é muito grande, causa fenômenos na superfície, tipo a tal da mancha vermelha. Tipo assim, isso aí ainda pode estar acontecendo igual acontece aqui na Terra. E você tem também um pequeno anel. Esse anel é matéria projetada do próprio planeta para lá. Isso aí enfim, em Júpiter. Saturno. Se a gente colocar para Saturno, que é bem menor do que Júpiter, ah. bum! Ele mudou com uma reação nuclear que é fogo, mas detonou a termo nuclear. O material foi ejetado do planeta formando esses anéis que acompanham o Equador do planeta ele não está no plano da Eclipse seja lá o que causou isso está ligado ao que aconteceu aqui no planeta e, ficou, e fica num ângulo parecido com o nosso né? isso também chama atenção até que ponto essa carga não está no tem a tendência de explodir numa, numa altura aqui dentro que causa exatamente essa inclinação porque são, são, são quatro planetas, a metade dos planetas está nisso. Por ano, a pancada deve ter sido grande aqui. Né? E Netuno também, eu não parei para pensar nisso, mas se a gente for parar para pensar nesses negócios, a gente vai acabar descobrindo alguma coisa. Cada vez que eu olho para um corpo celeste e vejo os, os dados que tem sobre ele, esse negócio explica. Esse negócio explica, explica muito bem, sem problemas. Temos urânio, urânio mira, chegando um ponto que está lá e bum. E no caso dos planetas gasosos, o bum é maior porque você vai ter fusão de, de hidrogênio, como na bomba grata. Então é uma coisa bem, bem maior. No caso de, de Júpiter, tem um fato agravante. Júpiter não tem tamanho para ser estrela ele não tem, todos esses astrônomos falam ele não tem tamanho, ele é pequeno para ser estrela. no entanto ele libera mais calor do que recebe do Sol e aí vem o quinto planeta o quinto planeta é um planeta que teria existido entre Marte e Júpiter que uns dizem que não existiu, outros dizem que existiu outros dizem que, existiu, outros dizem que ele explodiu por causa da gravidade de Júpiter ou que Júpiter não deixou formar mas eu paro para pensar se ele tivesse se ele tivesse sido destruído por Júpiter ou Júpiter não tivesse deixado ele se formar ele teria ele, ele, ele estaria no plano da Eclipse que é o plano dos planetas mas esses asteroides eles estão para todo lado eles estão para todo lado eles, eles, eles giram em torno do Sol em todos os sentidos eu não vejo motivo para não considerar isso uma explosão e os asteroides eles têm formato irregular eles não, eles não se fundiram no espaço não tem como um globo, um globo desse tamanho se fundir no espaço não tem como eles são irregulares agora, isso aí fica uma discussão né? a minha opinião é a seguinte que se fecha nesse modelo aí é um planeta que talvez tenha existido que ele era grande o suficiente para provocar a tal da explosão e pequeno o suficiente para ser destruído por ela isso se encaixa Pode até dizer que não é, que temos um modelo melhor, foi Júpiter, não sei o quê, mas não tem nada que nos diga que não possa ser. A superfície de Europa, uma lua de Júpiter, é toda rachadinha. Ela é toda rachadinha. De onde é que vem essa rachadura? Isso é rachadura no gelo, dizem que isso aí é gelo. De onde é que vem essas rachaduras? Passo a, a, a pergunta, aí dizem que tem energia nuclear lá dentro, já ouvi falar essa história, que aí está líquido lá dentro. Se tem energia nuclear, tem urânio, se tem urânio, a gente volta para esse negócio. E se, e se isso acontece, pode rachar. Eu ainda nem peguei os dados de, de Europa. E uma lua violenta de, de Júpiter também, com fenômenos complicados. Podemos explicar também dentro disso. Obviamente você precisa de melhor elaboração. Eu parei para pensar em tudo. Aí o que, que acontece? Eu fiquei matutando isso durante quase um ano. Parei, pá, pá, pá, estava pensando. Porque algumas coisas não fechavam. Aí li os livros, vi o que vi, e acabei chegando às conclusões que vocês estão vendo aí. Aí eu escrevi um, esse artigo aí, e eu, fechando as coisas, né, eu, eu quero prestar a homenagem aqui ao Jorge Ola, que foi o meu, meu chefe, né, e que ele é um, foi um cara de grande fonte de inspiração para mim e viciou muita coisa, e realmente ele faz falta, tem quase dois anos de falecimento dele, né, esses dois aí, esse daqui é, é o cara que me parou lá na cozinha para me perguntar o que, que eu estava fazendo com aquele ovo. E eu falei para ele o que estava acontecendo, né? E ele, ele, ele não me falou nada. Meu pai é um cara muito na dele. E passados alguns dias, ele me aparece na porta do quarto e me pergunta... E me fala assim, ele me perguntou. Ele disse: Olha, eu não entendo nada do que, que você está falando, eu sou apenas um engenheiro. Eu acho que você tem que estudar o assunto, elaborar ele melhor, né? E de repente você está com um troço muito legal na mão e ver se tem alguma coisa por aí que já falaram. O fato é: ao longo de um ano eu pesquisei, eu olhei no, no Science Finder, eu olhei na internet, eu olhei aqui. Ninguém nunca ponderou sobre a possibilidade do urânio detonar no interior da Terra. Pode ser que talvez o tório também ajude naquelas condições. Eu não sei. É... E é uma ideia que se ela realmente ganhar frutos, como, como disse o meu, meu velho, como ganhar frutos, se ela ganhar frutos é uma ideia que muda a compreensão que a gente tem do nosso universo. Eu quero agradecer a comunidade do campus Pajé, tá? pessoas com as quais eu debato aqui, eu saio quase que um tapa debatendo ideias, isso e aquilo, e professores tais, tá? os alunos, o pessoal de apoio também, porque sem essas pessoas debatendo, a, a gente não tem um ambiente intelectual mínimo, saudável, para poder escrever um nosso texto. Porque não é, não é simplesmente sentar e ficar numa sala e pensando. Você vai debater com as pessoas, você tem que ter uma coisa que sempre existo com na universidade. A gente tem que ter um tipo um de conversa sobre tudo. Tem que ser um ambiente de debate saudável. Eu busquei um monte de, de citações para ver se achava uma que se encaixava dentro disso que eu acabei de mostrar para os senhores que tem aproximadamente uma semana, que, duas semanas que já está em pouco, contando o tempo que eu dei para as pessoas olharem aqui. Eu acho que essa é a que melhor mostra isso. Eu olhei várias, eu olhei isso e olhei aquilo, essa é a que melhor mostra. Eu... Eu acho que muita gente ainda vai parar para pensar nisso. É, os cuidados foram tomados para que nenhuma tartaruga ficasse ferida ou fosse maltratada no decorrer do preparo desta apresentação. Cara. Eu tomei muito cuidado, tá? A tartaruguinha foi virada, mas foi desvirada em seguida, tá certo? E está definitivamente provado que a terra está em cima de uma tartaruga, de cabeça para baixo, né? conceito meio-dia de volta isso é uma brincadeira, eu quero aqui dar um, dizer muito obrigado para as pessoas que me vieram, certo? que tiveram a paciência de me aturar aqui por quase um pouco mais de uma hora né? eu estou falando e se alguém quiser fazer perguntas, por favor Eu agradeço da de coração eu, eu passei uma semana sem dormir direito <risos>